Eu acho, não vai ter pergunta, né? É melhor eu falar, eu me revelo, tá. Posso olhar para a, cam... a câmera? Ah, que pergunta mole. O que mais eu preciso falar eu falo no apanhado geral, né? Tá. Começa do... entra as coisas de fora. É... Deixa eu... Não. Tá lá, tá lá, eu botei o seu carro. É, coloca o da Karen lá também. Você vai voltar, né? Posso só responder essa pergunta? É isso? Eu sou consumidora, muito consumidora, de audiovisual brasileiro, principalmente. De cinema, de séries de televisão, de séries de internet. E esse era o meu primeiro trabalho como diretora sozinha. Eu sempre dividia a direção com meu sócio, que é o Adriano, que está fazendo a preparação. Quando eu li o roteiro, é... eu já consegui entender tudo, assim, que a Gabriela tinha pensado para essas personagens todas. Assim. E eu queria muito botar ali a minha sensibilidade, porque era uma história de mulheres para mulheres, por mulheres, principalmente, então, é, eu me preocupei muito em detalhes, em fazer com que as coisas funcionassem e que ela fosse uma série mais pulsante e sensitiva do que megalomaníaca em termos de estrutura e locação. É, então, a direção, ela parte do minimalismo e ela é grande no texto, ela é grande no sentimento. Mas ela é pequena, ela é limpa, ela tem pouca, é, pouco plano, pouco corte de câmera. Então, a, a, a preocupação da direção sempre teve aí. Falando especificamente da minha turma, que eu tenho o Adriano como preparador de elenco e o Léo como meu assistente de direção, eu não podia estar mais segura. O Adriano dirigiu as meninas, é, preparou as meninas com muita maestria e com muito respeito ao meu trabalho, e o Léo foi, sim, o meu braço direito. Eu não precisava olhar que ele estava do meu lado, e, uh, e eu fiquei muito feliz com esses dois comigo. É óbvio que eu contei com todos, mas esses dois foram meu bra meus braços direito e esquerdo. Lá, é na hora o Igor eu eu aqui, assim, aquela olha assim, pra toalha e escorreu uma lágrima no canto da câmera. Você assim. quer, você quer? É, eu sei que é um iPad. Eu sei que é um iPhone. Tô é tão diferente. Eu preciso que venha na suspensão, entendeu? Porque assim, não pode ter esse tempo de olhar pra frente, tá. pensar na.. É porque ela vai dar outra pausa desse modelo. É muita pausa. E agora E tem uma... Não, ela... Ah, não. É, a... ela vai estar O problema é essa antena dos infernos. Tô achando essa câmera mais fechada que essa. E quando eu encontrei com as meninas, foi um casamento perfeito. Assim, o meu processo de trabalho ele foi tranquilo nesse sentido, porque as meninas já chegaram com algumas propostas, e eu gosto de trabalhar assim, a Gabriela também. A gente gosta dessa contribuição, sabe? A gente deixa todo mundo propor bastante, inclusive a gente e no final das contas acaba prevalecendo a melhor ideia ou o casamento das melhores ideias então foi um processo muito tranquilo assim. quando você percebe aqui que você vai olhar para dentro para falar não, tá tudo bem é, tá certo não, não devia ter vindo de sem avisar aquela voz é para caprichar é para embargar tudo para fechar tudo não só no tato de como falar com o um ator e de ao mesmo tempo de estar tá exigindo, porque ele é muito exigente, é muito exigente, a gente ficava até, meu Deus do céu, tá muito ruim, né? Eu vou falar que o maior desafio, talvez, é, pode não parecer, mas eu sou um, um, um pônei, um cavalinho, né? E a gente tá lidando aqui com uma história sensível, uma história feminina, uma história de mulheres. E aí mulher respira num tempo diferente, mulher toca, beija, sente, olha de um jeito diferente, né? Porque acho que a mulher consegue ser muito forte de um jeito diferente da força do homem, mas é tão forte quanto. Então, para eu entender essa dinâmica, esses tons, essas temperaturas, demorou um tempinho assim, mas também depois que eu entendi, já sou quase uma integrante do elenco. Ele não deixava que a gente se desestimulasse, ele estava sempre dizendo que a gente era capaz E ele queria levar mais e mais Ele queria que a gente atingisse mais E que a gente atingisse a verdade Mas além do Tato Ele tem uma sensibilidade de perceber é, O que falta Isso é muito interessante Porque a cena, às vezes ele olha A gente fez aqui a cena da briga Que foi muito intensa E a gente fez a primeira passada E ele olhou e falou assim Tá tudo certo Vocês estão certas Mas tá técnico Aí ele parou olhou pra mim o corpo não tá aqui. O corpo tá assim, ó. Aí quando ele fez isso, eu falei, nossa, é isso que falta. É esse detalhe. Ele sabe identificar o que falta. Gabriela também, com uma sensibilidade na direção. Os personagens são muito complexas. Não teria como chegar nelas é, sem esse período de preparação. Sem ter a diretora ali do seu lado por três meses. Sem ter um preparador de elenco do seu lado por três meses. Tem dinheiro? Não tem. Não tem, mas não tem mesmo. Porque tem a vontade de trabalhar. Mesmo assim, a gente já conseguiu algo que já tem o quê? Sei lá, junto a na sala de 15 cabeças, esse negócio, 16? Sem receber um pouco ninguém. Uns até perdendo dinheiro. Tá bom. Agora, se é a gente abre a previsão, o são quatro aqui de chuva. Eu queria. Receber. O problema é toda a logística que se envolve. Né? E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar. Aí a gente vai ter que fazer uma, uma conta aí. Porque eu queria muito que a cena da briga fosse gravada com o Adriano lá. E Cansativo, aí provavelmente no dia seguinte vai começar um pouco mais tarde, porque aqui é mais leve, né? E fazer só cena não, essa aqui é a merda, porque não é uma cena, é um episódio inteiro. Entendeu? É um episódio inteiro. uma coisa maravilhosa, a escreve mais esse negócio de internet? Quando eu comecei a pensar na direção em si, a decupar plano, a tudo, eu comecei a estudar muitos diretores brasileiros. Vários! Desde a Laís Bodansky, que eu sou completamente apaixonada, e uma mulher que me representa pra caramba, até os diretores que eu já vejo há algum tempo. E eu tava vendo uma entrevista do Andrusha Waddington que ele falou assim, um bom diretor nada mais é do que um cara que tem uma boa equipe e sabe direcionar essa equipe. Eu foquei nisso. Muito mais do que me preocupar com o meu, com o que eu vou fazer, ou com as minhas inseguranças, eu queria ter uma boa equipe. Pessoas que eu pudesse confiar. Então, por vários momentos, elas me perguntam, como é isso? E eu respondo, você que me diz, pode fazer a sua arte, eu confio com você, em você. Pode fazer fotografia, eu confio em você. E nas meninas, a mesma coisa. Então, eu precisava confiar nessa equipe e direcionar essa equipe. Espero que a gente... Não faço até o take 98, não, isso não vai acontecer, gente, tá tudo certo. Talvez 97. Minha função é basicamente deixar a diretora, a Gabi, tranquila pra focar só em dirigir as atrizes pra tirar o máximo del delas, junto com o Adriano. Gabi, posso colocar quatro. Pode. Eu sabia pouca coisa que de faculdade. Uma semana antes de começar a, re a realização do projeto eu fiz um curso online de 6 horas, assim, de sem direção. Eu também tô trabalhando como, como logger. Malu... Plano plan 4. Basicamente, eu... Ajudo ela a executar o que vai ser filmado no dia. Eu tenho que saber os horários, quais sequências vão ser filmadas, eu tenho que passar pra ela ser todo mundo pronto. Cara, eu tô, eu tô bem feliz, eu acho que eu fiz um trabalho bom, eu acho que eu tô ajudando bastante e é isso. Cara. Agradecer a diretora, a Gabriela de Mello, que conduziu todo mundo da equipe muito bem. A gente teve uma equipe incrível e eu queria muito agradecer a ela. Eu tô muito feliz e eu tô com vocês porque a gente é esponderijo e essa parada final é ridícula. Não foi fácil, foi muito difícil pra mim. É, você acaba tendo que manter as rédeas e fazendo um pouco o papel da pessoa chata e pouco simpática. Silêncio! Mas é porque a gente tem que cumprir, você tem que direcionar e se tá dando tudo certo, é, não é porque eu sou uma grande... não é, eu tô aprendendo, é o meu primeiro trabalho, mas é porque eu botei na minha cabeça que eu ia fazer isso assim, que ia dar tempo e que ia ser bom. E todo mundo cooperou. Eu sou extremamente grata a cada uma dessas pessoas que estão aqui. O filho e o sonho não são mais meus. Eu compartilhei em porcentagens iguais a todos que estão aqui são competentes, são de cabeça boa, estão antenados, estão afim de falar sobre o tema, é, respeitam o tema, é, querem comunicar na internet e ao mesmo tempo são todos, gostam muito de cinema, desse universo. Então assim, eu não tenho o que falar, eu trabalhei com uma equipe muito, muito bacana, cada um no seu departamento e eu estou muito feliz com o resultado. É, são as interpretações... Mas foi isso mas eu, eu não, falei, tem tá isso não, é legal, é, o que não, é, mais me interessa, sério... Não, não, séria, não é, é... É óbvio que tem todo mundo... Tem gente que não vai achar que um um... uhum. é muito importante. pessoas muito competentes em todas as áreas. Uhum. E é importante estar bonito, uhum. não incomodar o áudio, uhum. a Tudo isso é importante. Mas o mais importante é que as pessoas se identifiquem. Uhum. Em algum momento com alguém. Pode ser uma frase. Já ganhei. Ah, teve uma frase que ela falou... Que pá, pra mim é isso, entendeu? Então, eu, tá, tentar trazer pra essa realidade. Então eu não podia ter uma. Essa história de mocinho e vilão, essa, esse arco dramático de personagem que a gente aprende na faculdade, essa história do herói, do herói, o mentor. É. Isso, não é, isso não é vida real, isso é dramaturgia. Entendeu? Isso é história. Acabou de dormir. Então assim, e aí. E, e é sério, tem a é coisa da vida longa da temporada, né? Você consegue virar mais ainda. Se a gente já conseguiu fazer essa quantidade de virada, numa temporada, você imagina... Imagina a segunda. Puta, é. Ou a terceira, é. Eu gosto do foco dos relacionamentos, é, ser isso, ser vida, ser sentir, ser experiência. E não ser relacionamento gay, ser um relacionamento... Gente, vamos, fora. vamos que o Hugo tem que ir embora. É, o oh, Hugo bora, tem que ir embora. Bora, bora pra fazer, pra poder... É que a gente tava filmando, com... a gente estava oh, filmando Não, não, filmando que a gente tava você. empolgadão, porque vocês falando muita coisa boa, a gente tava fazendo tipo um make-off, mas... Que isso, gente? Sério, pô. Ué, mata... eu, eu vem tá cá vir, vem a ver, vem cá ver, vem cá ver.